Ai, velho, na internet eu acredito que tudo tem limites, mas são as pessoas que ultrapassam ele. E dessa vez quem tá sendo vítima da internet em si é o Games Edu, e eu preciso compartilhar e contar para vocês o que tá acontecendo. Mas uma coisa eu adianto: deixem o Games Edu em paz, porque ele não merece passar por isso. Opa, meus queridos, tio área, tudo tranquilo com vocês? Games Edu Tá aí um cara que eu acredito que todos que o conhecem o respeite e admira Por que cá é entre nós? O cara é muito bom no que faz. Ele em si não se mete em treta. O cara é na dele, não incomoda ninguém. Só faz seus videozinhos de boa, tranquilo, sem incomodar ninguém. Esse formato fez hoje ele ter um pouco mais de 10 milhões de inscritos. E formou uma fanbase que realmente o ama. Porque independentemente do que ele produza ou grave em seu canal. Com toda certeza pelo menos 1 um milhão de visualização ele vai ter e a é garantia. Mas enfim. O foco em si não é falar sobre o Edu, quem ele é e coisa do tipo, mas sim como as coisas estão saindo dos limites. O cara que é sossegado e não incomoda ninguém, infelizmente estão fazendo o contrário com ele, estão tirando todo o sossego do cara.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 que com um vídeo.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 do momento que invadem a privacidade do criador, aí a gente tem que falar e comentar sobre. E claro, pedir pra que as pessoas simplesmente parem com isso, saca? Porque isso, como eu disse lá no começo do vídeo, é ultrapassar o limite permitido. Bora cair na real o pessoal que tá mandando mensagem pros familiares e tudo mais, e partiu perceber que isso é errado pra caraca, mano. E vamos deixar o cara mais de boa do mundo de boa no canto dele, porque afinal, como provavelmente tá aí no título, o Games Edu não merece passar por nada disso. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, comentem aí o que vocês acharam, se vocês acham que tem algum problema, o pessoal mandar mensagem pra família, se não acham, que com certeza eu vou ler, e vai ser bom demais responder sempre é muito bom, criar um debate saudável, onde tem respeito e tudo mais enfim, eu já falei demais né valeu, falei a é nós, até a próxima e fui, beijão